E aí pessoal, beleza? Que é o Sortexia trazendo mais um vídeo pra vocês. Nesse vídeo, galera, eu trago pra vocês um vídeo aqui, não diria em qualquer. É um servidor que eu tô gostando muito de gravar, fazer as coisas. Hoje eu vou fazer uma recarga de 180 reais aqui. O pacote diamante, a corte aqui, ó. Eu vou comprar aqui, mano, com o dinheirinho sobrando aqui. Eu vou... Antes eu vou dar uma olhada no corte. Mano. E pegar e gastar. Ver aqui, vem com cuidadinho. Vai, vai, vai. Deixa eu ver aqui. Beleza, né? Vai vir aqui e colocar o seu nome. Aqui meu nome: cidade, Uberlândia, Estado, Minas Gerais. Número de telefone. E porque eu vou, vou deixar a tela preta nesse momento? Vou deixar a tela preta não, vou dar uma. vou só pausar o vídeo aqui. Então, rapaziada, a partir desse momento aí, você vai entrar aqui no Gmail. No Gmail, você vai clicar aí, vai aparecer o Mercado Livre lá, né? Você vai clicar lá. Vai, quer, vai aparecer essa página aí, ó, pra você poder emitir aqui o boleto. Você emitiu o boleto, vai baixar ele, você paga em dois dias, chega aí o cupom, o pacote VIP pra vocês. Então galera, os itens vão estar no show virtual, você vai ter de enviar pra cá, vai vir diretamente pro seu correio. Vai estar aqui, ó. Comprei lá, né? R$180,0. 80 Gravando que nem outro dia. Esperei um dia pra chegar, né? Agora eu vou receber tudo aqui. Pra vai ficar top, mano. Nível 31 vai ficar forte, mais forte mesmo, galera. Vou só esperar carregar aqui pra pegar os itens. Mas não conta que é forte, papai. o cara que é modelo. Essa evolução aqui vai ser. Como, até ninguém vai falar. Oxe, o que é isso, tchetê? Tapeludo, tá tapelão, tá tá gostoso, gostosão, tá gostosinho Daqui é mais campeão Beleza, né, galera? Olha o um tanto de cupom, mano É, tá doido Dois, piote, a gente coloca mais doze Aqui tem essa bagaça Beleza, é evento de lançamento, evento de madrugada Não consegui pegar esse evento mini Siga no Instagram Eu vou ver se tem uma coisa boa aqui, mas Eita precisava que ele só tem uma dessas aqui ó. itens aqui. Não vou ter setado Peguei muitos zíquitos aqui Essas armas sete de gelo Uma coisa boa, filhote Agora continua a ficar top, né, Na moral. Beleza? Tem mais aqui? Vamos deixar essa arma aqui, ó. Pra que espiral, coloca algum set de gelo esse aqui. É hora de colocar mais doce. Dourar também. Beleza. Não sei se eu tô fazendo um certo jeito, um, um jeito certo se eu comprar assim. Tá Mas vamos que vamos, né galera? Depois eu, em off eu vou comprar umas, é, Um pet. depois. Eu, é, eu vou comprar um pet, Piscina tem nada aqui, Vou lá cá, ah, beleza, né? Mais doze para mil aqui, vem seis milhões de cupom. Não, mais 12 daqui, mortei o fiote. Agora vem cá, falta aqui mais 12 também. Vamos ver quanto que eu vou pegar de FC. Será que eu consigo pegar uns 4 milhões de FC aqui? Hum, tem que ver, né, galera? Não sobrou, mano. Pra essa noção. Agora eu vou vir aqui ó. Peraí, eu vou pegar, transferir pra essa roupinha aqui. Negócio de papelzinho aqui. Transferir pra cá. Vamos pegar esse óculos aqui. Transferir também. Eita fi. Olha essa carinha, mano. Tudo com. Aqui, vou ter CD. FC. Na moral, essa é um FC brabo, fiote. Olha isso aqui. Coloca isso também. Muita coisa aqui, filhote. Ah, isso, isso, isso. Vamos tentar tá com. Vamos ver ah, papai. Ah, porque ela tá bonita, filhote. Você tá doido? Ela ah, não pegou um FC tão esperado assim, né? Do colar. Deixa eu ver aqui se... Consiga arrumar um colarzinho melhor. Ó, ah, receber. Já tinha pra aproveitar. Não, não, tem colar aqui. Infelizmente não tem não, galera. Ah, tem alguns itens aqui. Os quadiguinhos aqui eu vou... Em mais, eu vou soltar vários quadiguinhos para vocês. para avisar, beleza, galera. Tem muitos quadiguinhos. Não é pra mim vir aqui não Ainda falta upar montaria, muita coisa Então Só vai, né, filho ver o pet aqui Beleza, deixa isso aqui brincando Aqui, ó Vamos pegar um 400k de FC Hum, figura E vai mais um, né, pra ativar Hum, não tem nada pra ativar aqui E aqui, ó Beleza, número 6 Tem mais de montaria, tem gente que comprar ainda E custa 2kk e meio, fio Só pra vocês comprarem o Cozalho aqui, ó e as aqui, aqui né? hum, 400k Agora vamos colocar gold, né, é a gold É hora Dourar, deixar gold aqui Vamos né? ver quantas pedras que vai gastar vamos dar gold ajudei o tietê moralzinha já dar um, um milhão de fc vai, um, vai, vai dar um jeito de arrumar um time menor vai dar um jeito que de, essa desculpa que dá a forma certa na moral vai falhar tudo não crê nisso que, que é isso aí, aí ó Tá aí, né? Vamos ver mesmo. Hum. vamos deixar aqui na deze... Quando chegar na 17, acho que pega gold Até antes, né? Vamos ver aqui Vamos, dora, dora, dora Só não foi pra eu ah hum. Nossa, essa daqui vai gastar muito, hein, mano Na moral Vai dourar Eu creio, eu creio, eu creio Eu creio, vai dar certo Vai, vai, vai. doura Vamos lá Doura Fala aventureira Fique dourada aí Vamos, vamos Não creio Sinceramente eu não creio Virou grandão <música> Ah, boa honra, hein, mano Mas no Assim por enquanto Faz uma evolução já vou estar tá com não o Não que mudar do colar colocar do anel de casamento Algumas coisas aqui, beleza? É porque não dá para fazer Muita coisa aqui esse, Mano Esse pacote VIP É um pacote muito foda, filho. Na moral, curti muito Eu oh, consegui fazer as coisas Tudo que precisava, mano Fiquei bem forte Na moral então, eu Só tenho que conseguir colocar 34 As cartas eu tenho De acabar de upar então, eu vou acabar Na próxima evolução também eu Vou deixar assim as cartas Basicamente é esse o vídeo, galera, vocês entenderam Vocês fazem a recarga, quer ver você paga o boleto, espera um dia, dois dias, você vai na mochila virtual, tá no ZVN, quando você comprou, quer ver, os... você comprou, quer ver, o um pacote, sabe, você vai ter, aí tá aparecendo lá, mochila virtual. você entra na mochila virtual, pode tá estar aparecendo todos os itens. Pegou os seus itens? É só parte pro PVP, Mas agora você fica com uma bonita, errosa, pega o knife, tchetezinho, tia na boy. Alguém trabalha tá é nós. <risos> um abraço para quem gostou do vídeo aí, né, galera? E não se esquece de deixar o seu like, se inscrever se for novo e ativar o sininho de notificação. Daqui né? um dia sai um novo vídeozinho para vocês, beleza? E é isso, mano.